Hoje eu irei explicar o que é o alfabeto manual. Também conhecido como soletração manual ou datilologia. Então temos essas três formas para nos referirmos ao alfabeto, certo? A comunicação ela ocorre por meio de sinais. Todas as palavras possuem um sinal específico, certo? Porém, enquanto as palavras não têm um sinal específico, usamos da datilologia. Não usamos a datilologia para tudo. Como eu já mencionei, a maioria das palavras elas possuem um sinal Porém, algumas não, e daí usamos a tatilologia. Se usássemos a tatilologia para tudo, iríamos cansar muito, e também poderia ocorrer de não entendermos né, o que estava sendo dito, e não ia se estabelecer uma comunicação. A oralização é como um empréstimo linguístico para algumas palavras que não possuem sinal. Então, usamos esse recurso ali da fala, da datilologia. E quando usamos a datilologia? Né, usamos ela para nos referirmos a lugares, por exemplo, uma cidade. Por exemplo, existe esse sinal, mas eu não conheço esse sinal. Então, né, eu uso a datilologia para explicar que sinal é esse, por exemplo, Guarapuava. Por exemplo, para dizer os nomes de pessoas, qual seu nome, meu nome... Também né, para marca de alimentos, materiais, que não possuem sinais. Usamos esse recurso da datilologia. Então sempre que uma palavra, objeto não possui sinal, usamos esse recurso. Por exemplo, um surdo faz esse sinal, mas o ouvinte não o conhece. Aí ele pergunta, que sinal é esse? Então, você né, tem a resposta, é uma maçã. Ah, esse é o sinal de maçã. Então, esse recurso ajuda né, na comunicação. Também ajuda né, no ambiente escolar, em qualquer lugar. Na escrita das palavras, para escrevê-las corretamente. Né, porque a datilologia, né, ela não é uma coisa natural, né, ela faz essa referência à escrita e à fala, certo? Não se pode né, escrever tudo em teatilologia, só algumas palavras, algumas coisas, certo? E muitas vezes o surdo que é oralizado, ele precisa né, ter esse uso da teodologia porque muitas vezes ele não conhece a, a oralização. Por exemplo, o sinal de manga, é, maçã, né? então é, a gente recorre a esse recurso. Então, a datilologia é como se fosse um empréstimo da língua portuguesa para libras. Né? Por exemplo, usamos alguns sinais, por exemplo, o sinal de pai, o sinal de Mac, é é como se fosse um empréstimo daí. E é importante também que vocês treinem a datilologia, né? Eu vou estar postando um vídeo né, do alfabeto para que vocês possam estar treinando, né? Porque por meio de imagens e fotos que eu vou estar postando para que vocês vão treinando, tá? Obrigada, tchau, tchau.